Oi gente, tudo bem? É, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é, nós vamos fazer o ultrassom hoje e saber é, como tá o neném e qual é o sexo do neném, né? Se é um menino ou uma menina. Então, bora pro vídeo de hoje! Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo e esse daqui é um vídeo é, especial de gravidez, né? Então, tá dentro aí do, do, do tema que eu, que eu coloquei aqui no meu canal, é, estou grávida e agora? Então, eu tô contando como tem sido a experiência de estar grávida em outro lugar, em outra cultura e espero que você goste. E já falando disso, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí e já curte esse vídeo. Eu tô aqui no carro, então o celular tá balançando e tô fazendo um vlogzinho, porque nós estamos indo até o hospital. O hospital, ele fica 40 minutos da, da cidade onde a gente mora, e é o mesmo hospital que eu vou é, ter o neném, né, que vai ser meu parto. Então, é, nós estamos indo lá pra fazer a ultrassom. É, o Simon tá aqui, do meu lado dirigindo e a gente vai saber como vai ser e todo esse processo, né? E aí eu vou contando para vocês é, como foi lá na ultrassom e mostrar para vocês, é, né? Tentar mostrar, gravar lá é, se a gente conseguir é, a ultrassom e também é, revelar aqui para vocês o sexo do neném. Espero que você assista o vídeo todo ou se você quiser é só pular para a parte e saber qual é o sexo do neném, não tem problema também, só espero que você curte esse vídeo, que você goste e se alegre com a gente, independente se é um menino ou uma menina, tá bom? É isso, gente, é, vamos agora lá para o hospital e ver como vai ser tudo isso e aí eu vou contando aos pouquinhos para vocês o processo aí é, da, da gravidez e tudo mais, tá bom? É isso. Ó, oh, gente, que lindo! Agora tá ficando assim, tudo amarelinho. Bem bonito. Hum. E o dia tá bonito hoje também. Duas horas depois. Gente, decidi terminar o vídeo aqui em casa pra ficar mais fácil com o som, com a câmera. É, enfim, mas contar aqui como foi a ultrassom. Deu tudo certo, eu não consegui gravar lá dentro do hospital, porque é eles não gostam muito. O Simon perguntou se ele poderia gravar lá dentro na hora da ultrassom. A médica disse que, que preferia que não gravasse, porque era uma ultrassom detalhada, cheia né, de, de coisinha e tal, e que ia demorar um pouquinho, e demorou mesmo ali em, em torno de meia hora, e ela falou que a gente poderia gravar no finalzinho. Então foi o que aconteceu. Mas foi bem tranquila a, a ultrassom, ela foi vendo cada partezinha do corpo do neném, cada detalhe, medindo os ossos, medindo né, a cabeça, as pernas, é, olhando né, se estava tudo certinho, se estava tudo normal, os órgãos também, né, ela olhou o coração, o fígado, enfim, ela foi olhando cada partezinha do neném e foi mostrando pra gente, foi falando... É, o tamanho, como que tava, se estava tudo bem, se estava tudo normal. E realmente estava tudo bem, estava tudo normal. E ela também perguntou se a gente gostaria de saber qual era o sexo do neném. E nós dissemos que queríamos saber. O Simon não queria saber muito é, qual era o sexo. Eu já queria saber, né? Que eu sou mais curiosa. E aí. Eu falei pra ela que sim, e o Simon também concordou, né? Antes da gente chegar lá, o Simon já tinha concordado que a gente saberia é, hoje, né? Como eu disse, essa era a segunda traçom que eles dão aqui, né, na Dinamarca. Eles só dão duas, e essa foi a segunda traçom Então, foi algo que é, a gente gostaria de saber, porque senão depois, só quando realmente nascesse. E como o bebê tava tudo bem, né, tudo certinho com o neném, eles geralmente não fazem outra outra ultrassona, mas muitas vezes se tem alguma coisa diferente e tal, não conseguiu ver alguma coisa, eles marcam outra, mas nesse caso, não precisou. Então, bem no finalzinho já, o neném estava virado, né, de cabeça para baixo, então ela teve um pouco de dificuldade de ver, né, algumas partes, mas ela conseguiu, tentou dar uma, é, né, mexidinha aqui na, na barriga com, com o negocinho que passava na barriga, para ver se o neném dava uma mexida, né, uma mudada de posição, ele se mexia, mas não mudava de posição. Alguns minutinhos ali ficou difícil para ela é, ver algumas partes, mas ela conseguiu medir tudo, ver tudo e também conseguiu ver, né, o sexo do neném. E ela falou: "Olha, vocês vão ter um menino". É... Aí ela mostrou, né, lá o pintinho dele, então deu para ver mesmo o formatinho realmente ali é, olhando a gente não teve dúvidas que é um menino e ela falou olha não tenho dúvidas que é um menino pode acontecer de da pessoa ver errado de não, né mas ali naquele caso eu acho que deu para ver eu consegui ver todo mundo viu e né o simo a, a, a médica então acho que aí é um menino então essa é a revelação né do vídeo de hoje algumas pessoas já pularam para essa parte, não tem problema, e, e é isso. É, muita gente perguntou por que, que eu não fiz chá revelação, por que, que eu não fiz aí uma surpresa maior é, com tudo isso, porque o brasileiro faz né, esse tipo de festa, esse tipo de, de chá, é, mas a gente não quis, a gente quis saber ali na hora, e e também é, revelar para vocês aqui na hora. Na realidade, eu não gosto muito de chá revelação, é uma opinião minha, tá, gente? É algo que eu acho um pouco exagerado, né? Acho que é algo que copiaram dos Estados Unidos, e o brasileiro, como é muito criativo, inventou mais ainda coisas é, nesses chás revelações. Então, tem uns que eu acho que é, assim... É bem exagerado mesmo e não tem necessidade, mas se a pessoa tá feliz com isso, se ela tá, a família tá feliz com isso, se eles têm dinheiro pra fazer chá revelação ou não tem também, mas faz, não tem problema. Cada um é cada um e eu decidi não fazer, posso mudar de opinião uma, uma outra vez, posso, então nunca se sabe, mas por enquanto, agora, essa é a minha opinião, eu não gosto, eu não faria se você gosta não tem problema tá tudo bem e espero que por eu não gostar esteja tudo bem também e aqui na dinamarca também é algo que eles não fazem é algo que não tem aqui, até mesmo chá de bebê aqui, é um encontro bem pequeno, é um encontro com poucas pessoas, às vezes com só as amigas mais próximas ou alguém da família mais próxima das mulheres, e elas acabam fazendo um encontro, abrindo uns presentinhos para o neném, conversando, falando sobre né, o neném ou sobre a mãe, e às vezes fazendo alguma atividade, mas não tem essas brincadeiras, essas coisas zoando a mãe, nada disso. É, aqui não tem muito isso e não tem essa coisa de fazer decoração, mesa e gastar, às vezes, maior grana pra fazer esse tipo de festa. É algo bem simples, é mais um encontro mesmo e elas fazem isso, que é o chá de bebê daqui e não é todo mundo que faz, tá? E não tem chá revelação, eles nem, nem fazem ideia muito do que, que é e nem passa muito na cabeça deles de fazerem isso. Pode ser que um dia chegue aqui... Pode, mas por enquanto ainda não tem. Então juntou essas duas coisas, né, que aqui não faz, o Simon não faz questão, eu também não gosto, então juntou tudo isso e eu não fiz, decidi não fazer e... É mais porque também eu não gosto. Espero que não seja tão polêmico para você. Espero que você não fique chateado por eu não gostar. Espero que, na realidade, você goste desse vídeo, né? Que não era para ser polêmico. Era só para trazer mesmo é, a minha opinião. Porque algumas pessoas perguntaram é, o porquê é, que eu não fiz a revelação. Então, é por isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um curtir. É, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E deixa aí o seu comentário, às vezes você gosta, às vezes você também não gosta e não fala pra ninguém, né? Então deixa aí nos comentários se você gosta ou se você não gosta de chá revelação e se você ficou feliz aí em saber que nós teremos um menino é, aqui é, na nossa família, tá bom? É isso, gente, um grande beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!